Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Touro. Já peguei aqui o tarô, então vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de Touro e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Então, vamos lá. Luz no caminho, que carta linda. E vamos complementar com esse outro tarot. Só lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. essa carta Luz no Caminho mostra que você pode estar mais perdido que esses personagens nessa floresta. Não espere por lâmpadas iluminando o seu caminho. A claridade rápida de um relâmpago já serve. Aquela luz rápida que vem já ajuda a mostrar o caminho que você está e por onde deve continuar indo. Caminha que o caminho vai se abrindo para você. Você pode estar em um ambiente estressante ou passando por uma disputa que só gasta energia. Não traz acordo ou benefício algum. Olha a carta 4 de Ouros, mostrando que você está pegado com medo de perder segurando uma situação você está no meio da selva escura mas não solta a selva através desses pequenos raios de luzes que iluminam o seu caminho para que haja uma ação soltando essa situação ou esse ambiente você está recebendo esse clarão, a chance de mudar essa situação, de obter a prosperidade que você quer. E sair desse escuro, de não dormir à noite, de estar sofrendo, seja com uma angústia ou ansiedade, por não saber o que vai acontecer. E está tudo escuro. E as de ouros vem trazendo essa clareza para que você enxergue de novo. Ou você já está recebendo esses pequenos, essas pequenas luzes, mas continua nesse estado de não enxergar, de não ver, de sofrer. Tenha paciência com o que você está vendo agora, seja a colheita que ainda não chegou ou a insegurança do momento atual. Você fez a sua parte e nem tudo depende de você. Então, não fica pensando ou vibrando na escassez, seja em qual área da sua vida for. Vai acontecer o um encontro. Seja amoroso ou de alguém que entra na sua vida para te ajudar a mudar o disco. Sair da escassez ou esquecer tudo de ruim que você passou. Mas não deposita a expectativa nessa pessoa. Vá cuidando de você, fazendo a sua parte, se elevando vibracionalmente. Até para limpar os caminhos e se encontrar com essa pessoa. E se tem alguém na sua vida causando essa energia de brigas, estresse ou competição, te fazendo mal, saiba que é o momento para deixar esses obstáculos de lado, focando em você, para ter leveza em sua vida. É caminhar sem se preocupar com quem vai com você, ou com quem não vai, e olhar para cima de onde vem a luz, não para baixo de onde vêm os pensamentos ruins. É o momento para ter esse desprendimento interno. Mesmo que pareça frieza, é preciso usar mais o lado racional agora do que as emoções para se sentir bem e conseguir ter estratégias, visão, percepção para enxergar o caminho que melhor te fará bem, tá bom? E vamos trazer também uma mensagem com o oráculo, então vamos lá. Tempestade, todo furacão acaba. Sabe aqueles momentos difíceis que parecem não ter fim? Saiba que finalmente estão começando a se dissipar, abrindo espaço para o tão esperado sol. E como essas nuvens estão se abrindo, você deve também fazer isso com suas dores. Seja elas do presente, do passado. É o momento de deixar isso para trás. Fazer uma limpeza e abrir espaço para algo melhor chegar. Próxima carta, princesa. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Se você está em um momento difícil, que deseja escapar... Saiba que você tem um poder interno, uma força dentro de você capaz de iluminar o caminho e sair dessa situação. Olha aqui ela segurando a espada dela. Você pode se salvar. Não espere que o externo te salve. Receba essas luzes que gotejam na sua vida. E tome impulso para seguir em diante, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!